Olá, trabalhador, trabalhadora, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Reis, sou advogado especialista em direito previdenciário. Hoje eu vou fugir um, um pouco do tema previdenciário e vou falar sobre revisão do FGTS, pois veio à tona agora nesse último mês já que o Supremo Tribunal Federal iria julgar no dia 13 de maio de 2021 a revisão do FGTS e a gente iria saber se todos os trabalhadores teriam direito ou não a essa revisão do FGTS muita gente me procurou é, perguntando Rodrigo eu tenho direito eu posso entrar eu tenho que entrar até o dia 13 como é e aqui nesse vídeo eu vou explicar para vocês quem tem direito à revisão do FGTS quem pode ainda requerer essa revisão e se existe o prazo mesmo se era até o dia 13 ou se é até a data do próximo julgamento que ainda não tá marcado pessoal todo trabalhador que iniciou em 99 para cá é né, todo trabalhador de carteira assinada com vínculo seletista que tem lá na Caixa Econômica Federal a, a, o seu FGTS pode da entrada na ação revisional do FGTS. Por quê? Porque o índice de correção do FGTS é a TR e esse índice é um índice legal. A TR de 99 até 2021 está bastante defasada, né? O índice não acompanha a inflação. Portanto, lá em 2014, é, foi entrado com a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, para que seja declarada inconstitucional a aplicação da TR na correção do FGTS, mas sim que seja aplicado aí outro índice, como por exemplo o INPC. Acontece que o STJ já julgou improcedente, basicamente informando que não compete ao judiciário criar lei com relação à correção do FGTS, mas sim ao Congresso Nacional. E agora houve recurso que foi parar no Supremo Tribunal Federal essa questão do índice de correção do FGTS. Agora a gente depende do julgamento do Supremo Tribunal Federal que ninguém sabe como será realizado. Ninguém sabe se o Supremo vai decidir que realmente a TR é inconstitucional e que deve ser aplicado outro índice né, que acompanha a inflação. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal declarou que a TR, essa taxa referencial que está sendo discutida, é inconstitucional como índice de correção das cadernetas de poupança, bem como como índice de correção naquelas ações contra a, a Fazenda Pública, em que existe credor para receber esses valores da União, não deve ser aplicada a taxa referencial, a TR, mas sim o IPCAE, que é outro índice que esse sim acompanha a inflação. Por conta disso, há uma expectativa muito grande de que o Supremo também venha, nesse julgamento de correção do FGTS, declarar, inconstitucional a ATR e mandar aplicar outro índice que acompanhe a inflação com relação ao prazo o prazo não era até o dia 13 nem será até a data do julgamento normalmente o prazo de entrar com a ação revisional do FGTS é um prazo de 30 anos a contar lá de 1999 portanto esse prazo terminaria lá em 2029 Acontece que o Supremo Tribunal Federal, no dia do julgamento, poderá modular os efeitos da decisão de modo que restrinja o direito daquelas pessoas que ainda não entraram com ação revisional. E quem entrou com ação revisional poderá ter um direito mais abrangente. Portanto, quem ainda não entrou, é importante, sim, que entre regional não espere o julgamento do Supremo e, quem sabe, o Supremo Tribunal Federal também declare a TR inconstitucional e aplique um novo índice que vai favorecer milhares e milhares de trabalhadores. Portanto, pessoal, no vídeo de hoje falei aqui sobre a revisão do FGTS de forma bem objetiva e quem gostou do vídeo, dá aquele joinha, compartilha com as outras pessoas que merecem receber essa informação. E quem ainda não é inscrito no canal, peço, por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho e, com certeza, na semana que vem estarei aqui postando um novo vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.